Está aqui a estrela do post com o maior engajamento da semana, alegria O gatinho que eu peguei no mercado e que é um querido é da, Ele é tigrado, né? Então é um gato muito afetivo E ele é muito carinhoso, né? E eu venho estudando, né? É, ontem eu publiquei um vídeo Deixa eu soltar ele aqui Quer ficar ou quer sair? Vamos soltar ele é, Então eu publiquei um vídeo Teve muitos comentários, né, que é exatamente trazendo essa, o potencial curativo do ronronar do gato. É, cientificamente, você pode é, usar esse ronronar do gato para cura de depressão, de ansiedade, né. A frequência dele de 25 a 150 Hz é curativa. Dores articulares, dores nos tendões, é, pressão arterial, problemas cardiovasculares, de um modo geral, é, tensões musculares, né. Então é uma benção. E aí eu resolvi fazer é, uma meditação usando. Estou gravando hoje, eu gravei mais 5 minutos. Então já tenho mais de 10 minutos gravados do ronronar dele, né? Muito lindo. É, tem gente da minha equipe que já está usando já está tendo essa a questão do relaxamento, vontade de dormir, então é bom para quem tem insônia. E não, eu vou transformar numa meditação que eu vou apresentar lá no, na Maratona, Novo Salto Quântico Despertado em uma nova realidade. De 14 a 17. De setembro às 20 horas no meu canal do YouTube. Então, mais uma atração, a algo extremamente terapêutico. Eu vou também dar dicas na maratona, da questão do estilo de vida né, que eu adoto. Então, tá aqui uma coisa: ó, isso aqui é uma melancia, naturalmente você deve conhecer, é, eu comprei hoje de manhã na feirinha orgânica, e essa parte branca, muita gente não faz ideia, né, essa, da casca ali, junto da casca da melancia. É, depois sai a parte vermelha, vem a parte branca, né? Então as pessoas jogam fora. Gente, isso é, é extraordinário para a circulação, né? E melhora, inclusive, o desempenho sexual. Então é comprovado cientificamente isso, né? É, as pessoas não fazem ideia, por exemplo, ó, quando eu compro uma cenoura nu, né? na feira orgânica, isso aqui ó, é uma benção, né? Você quando compra no supermercado, todo mundo joga isso como se fosse lixo, esses talos aqui, eles chegam a ter os talos, as sementes, 40% a mais de nutrientes do que a própria fruta, do que a própria verdura, olha só essa beterraba, olha essas folhas, tudo isso vai para o meu suco verde, o brócolis, a folha do brócolis, né? os talos do, do brócolis são extraordinários, a própria semente da melancia, é também é, aumenta o seu sistema imune a, ca, a casca da manga é, é, é, combate o colesterol ruim tem muitas fibras é bom para o intestino a semente do, do mamão também é, é, é, é bom para verminose ou seja combate verminoses então isso são dicas né que você pode introduzir no seu dia a dia quando a gente fala de um novo salto quântico, é um novo estilo de vida. É o despertar para uma nova realidade, uma nova consciência, onde você, cada dia, vai introduzindo hábitos que vão, fazendo você de uma pessoa, vão fazer de você uma pessoa mais saudável, mais empoderada, mais feliz, mais próspera né? e mais cuidadosa consigo. E aí, quando a gente se cuida melhor, o universo todo responde a nossa vibração. De 14 a 17 de setembro, eu aguardo você. Se inscreva aí, garante a sua vaga. Estamos juntos. Vai ser um curso completo para que você possa dar, de fato, um grande, né, um novo salto quântico em sua vida. Tem muitas novidades que eu vou revelar lá, mas essa aí eu já estou revelando. né, Dicas de alimentação e, e também a meditação é, com o do Alegria. Até lá!